Olá pessoal, mais uma vez aqui pelo YouTube, agradecendo aí também o pessoal que me procura pelo YouTube. É, venho através desse vídeo convidar você que está interessado ou interessada em conhecer Israel. Vamos para a Terra Santa. Em outubro deste ano, estou levando mais uma vez, já vai ser a quarta turma que eu estou levando para Israel. E este ano com especial, não vai ser só Israel, vamos visitar Israel e Jordânia. Na Jordânia vamos visitar Petra. Amman, os lugares mais famosos dentro da Jordânia. Em Israel, gente, um prato cheio. Jerusalém, Belém, Nazaré, Rio Jordão, renovar o batismo, tomar um banho no mar, no mar Morto. Gente, tudo incluído no pacote. Quer saber mais sobre essa viagem? Clica aqui nesse botãozinho que você vai ter toda a informação sobre o pacote. Aguardo o contato de vocês. Diego Lima, Excursões Internacionais. Viajar é conhecer mundos diferentes. Abraço, pessoal!